E aí, meu amigo, tudo bem? Vamos dizer que você seja hipertenso e você queira lidar com isso. Nesta aula, eu vou mostrar quatro maneiras para reduzir essa hipertensão. São coisas simples que você pode até mesmo fazer em casa. A primeira delas é dieta. E existe uma abordagem chamada DASH, ou análise dietética de combate à hipertensão. E o DASH vem do inglês, Dietary Approaches to Stopping hypertension ou DASH. E essa abordagem é basicamente uma dieta que ajuda a reduzir a pressão arterial. E a Sociedade Americana de Cardiologia e também a Clínica Mayo, que é uma organização sem fins lucrativos na área de serviços médicos, que desenvolveram um conjunto de orientações para isso. E aí, nós podemos nos aprofundar e ver o que o Dash recomenda para nós. Ok, eu vou desenhar aqui um prato de comida com todas as refeições recomendadas pela Dash, ou seja, o que é recomendado para um dia. Eu consumo em torno de 2.000 calorias por dia, e essa dieta, ela recomenda para mim 5 porções de frutas por dia. Ela também recomenda 5 porções de vegetais por dia. E aí, já se vão um total de 10 porções de frutas e vegetais. Ela também recomenda 7 porções de grãos, sendo que três porções são de grãos integrais. E, no restante do prato, duas porções de laticínios. Pode ser leite desnatado, ou algo com baixo teor de gordura, pode ser iogurte ou um queijo magro. E essa dieta também recomenda duas porções de carne por dia. A carne não é obrigatória, mas, se você consumir, é, no máximo, duas porções diárias e, claro, carne magra. Ok, essas são as recomendações diárias. Além disso, semanalmente é recomendado consumir quatro porções de nozes e sementes. Também é importante você reduzir o consumo de doces ou açúcar, ou seja, as sobremesas, e diminuir qualquer fritura ou comida gordurosa. Por exemplo, batata frita ou chips. E fazendo isso por duas semanas, conforme os estudos, haverá uma redução na pressão arterial, ou seja, duas semaninhas já fazem uma grande diferença, o que é fenomenal. Então, nós podemos dizer que a dieta 10 é baseada em frutas, verduras, nos grãos, ou seja, muita fruta, verduras e grãos, e nessa dieta também é importante a ingestão de pouco sódio tem um limite de 1.500 mg de sódio por dia, ou seja, não consuma mais do que 1.500 mg de sódio por dia. Em relação ao álcool, a Dieta 10 ela recomenda limitar o consumo para menos de duas porções de álcool ao dia. Além da dieta, é importante você fazer bastante exercício que diminui a pressão arterial. Realmente, exercício é muito importante para reduzir a pressão arterial. E existem diferentes tipos de exercício, né? Exercícios de alongamento, como yoga, mas provavelmente o melhor tipo de exercício para a hipertensão é o aeróbico. Então, é importante focar nesse tipo de exercício. E quando eu falo de exercício aeróbico, eu estou falando de natação ou corrida, uma caminhada forte também pode ajudar, ou mesmo andar de bicicleta. Ou seja, tem que ser algo que faça o coração bombear, gerando um fluxo sanguíneo para todo o corpo e não apenas para um grupo muscular. Então, exercício aeróbico é muito importante e cai entre nós uma boa caminhada, ou andar de bicicleta nem é tão ruim assim, né? Então, a dica é dieta e exercício. E sabe qual é o interessante? Se você fizer essas duas coisas, provavelmente você vai perder peso. Então, exercício aeróbico 30 minutos por dia e 5 dias na semana. E para a pessoa hipertensa, é recomendável que ela mantenha o IMC, que é o índice de massa corporal, dentro da faixa saudável, e, para adultos, essa faixa está entre 18,5 e 25. É uma faixa muito saudável de IMC. É muito importante manter nessa faixa, principalmente se a pessoa estiver obesa, por exemplo, com um IMC superior a 30 ou até mesmo um pouquinho acima dos 25. E, por fim, para fumantes, é muito importante parar de fumar. Cá entre nós, é o momento de cuidar da saúde, não é? É muito importante parar de fumar definitivamente. E, hoje em dia, existem muitos remédios que, juntamente com acompanhamento médico, facilitam muito alargar o hábito de fumar. Eu sei que não é uma tarefa muito fácil, mas, com essa ajuda e um bom motivo, que é a hipertensão, acredito que isso vai te ajudar a parar. Enfim, essas são as quatro coisas que vocês podem fazer no combate à hipertensão. Mas é isso aí, pessoal! Até a próxima!